Paredão, gente. Será que quem é que vai pro paredão? Será que é o James? Será que é o Rafael? Ou será que é o Nian? Vamos descobrir logo mais. Antes disso tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa E, gente, no terceiro episódio vai ter eliminação. Será que quem é que vai sair da casa mais vigiado do outro? Será que é o James? Será que é o Rafael? Ou será que é o Nian? Gente, eu não sei. Então... Então vamos lá, gente, vamos lá e vamos lá ver em quem. Só vamos lá. Rinha, em quem você vota e por quê? Porque é ele foi e está eliminado. Então vamos lá. Rafael, em quem você vota e por quê? Então vamos lá! James, em quem você vota e por quê? Então, gente, eu voto no Mian, porque ele é meu amigo e agora ele se viveu no É isso! Então vamos lá! James, você está no paredão. James, quem é que você coloca aí junto com o paredão com você? Eu é vou para o paredão. Então tá, James, você e o Rian estão no paredão. Agora você tem 30 segundos para defender. Voltei no Rian, por favor, porque ele foi um falso, foi um falso amigo. Falou que era meu amigo e depois ele tava lá junto com ele. Voltei no por favor, deixa Para o confessionário, agora, James e Rio. James, não tem como meter distância? Distanciamento? Do que você voltou? Sim. Por que você voltou o Rio? Ele foi o pau ele falou que era meu amigo e depois ele estava lá, Mas aí agora vocês dois estão no caminho. Certo. Agora, do que você quer que ir... Sabe, você, Romian, com certeza, né? Então, você, de 30 segundos, né? Pra você votar, falar, né? Então, espero que os públicos votem você, você sair, Não, se você, você ficar. Então, gente, forte gente, bastante o Romian sair. Não sei, vote bastante aí. No link tá ali no link da descrição, né, Romian James? No link da descrição tá aí a votação. Vote para sair, gente, é para sair, não é de ficar né? casa, não é para sair Então, quem tiver com mais, quem tiver com mais né? resposta vai ser eliminado do BBB Dessa casa mais vigiada doutor James, o que você está no DREC desse reality? Muito bom, é melhorar um a casa aqui, né? É, gente, a nossa casa aqui tá é mais vigiada do rude. E na segunda-feira, era pra gente apostar o segundo episódio, né, James? É, era pra apostar o segundo episódio, agora em um vídeo do Rio Antenho. O Rafael está lá no quarto, mas eu vim lá e eu tô com essa chica no um dia que Então, James, é... Você acha que vai ter, DVD 2023? três, cabeceiras, mais participantes, mais, mais, é, mais bloggers, né? Mais bloggers. Tem que ter mais jovem né? tá ficando um episódio mais grande. Então a gente tem que ficar com o episódio mais grande. Então vamos dizer aí logo mais, né? Você gostou da casa? Bonita, né? Muito, bonito, né? Muito bonito, né? Então é, A gente demorou a né? mostrar tá o segundo episódio, né? Mas aí agora toda semana tem um episódio novo. Então... então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje, formando o paredão. Então, gente, no próximo episódio a gente vai ter o quê? Vai ter. Prova de resistência antes de ser eliminado. Vai ser prova de resistência e depois eliminação. Então é isso, gente. Tá aí link na descrição. Votação aberta. Votação tá aberta. Link na descrição. Vota bastante para sair. Gente, é para sair, né para ficar não. É para sair. Vota bastante para sair. Tá aí o link da descrição. Quem é que tá no paredão, você já sabe. James e Nando. Vota. Vota bastante aí para sair, gente. Um dos dois vai ter que sair. Será que a gente vai ser. E eu não sei, ah vamos lá gente, dois pontos o James, o James está no paredão com os dois pontos O Rafael não tem nenhum ponto, o James está com o Rian e está com o ponto que o James voltou Então no total o James voltou no Rian, o Rian voltou no James e o Rafael voltou no James Então o James e o Rian estão no paredão, o Rafael está livre desse Então é isso votação aberta no link da descrição, Vota bastante, bastante, bastante e manda pra geral, gente, manda o link pra geral, manda o link, compartilha o vídeo, pra geral. Porque, a gente, tem que chegar sem inscrito lá. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, se inscreve aí, tá? Então é isso, gente, super beijo. Eu sou o o seu apresentador. E um beijão, gente, até a próxima, até, até o terceiro episódio que vai ter eliminação Um beijão, Eu sou o Tube, seu apresentador. Um beijão, tchau, tchau.